Fala meu amigo, beleza? Estamos de volta, tá? O canal não acabou, parecia que tinha acabado, mas não acabou. Tá? É o seguinte, a gente passou um tempinho aí bem atarefado, então a gente tava construindo um cenário novo aí, melhorando aí o ambiente, né? Pra poder fazer os vídeos pra vocês, tá? E assim, eu já queria agradecer aí, primeiramente pedir desculpas, né? Por ter passado dois meses aí sem, sem postar vídeo nenhum. Tá, mas a galerinha que acompanha a gente nas outras redes sociais estava sempre por dentro aí do, do assunto, tá? E eu queria aí te agradecer pelo carinho, você que sempre comenta aí nossos vídeos, mesmo não sendo postados nesses últimos dois meses, tá? Queria agradecer de verdade aí todo mundo que dá o apoio, tá? Todo mundo que, que deu força pra gente aí nessa pausa que a gente fez, ok? Eu já queria avisar o seguinte, a gente tem novidades no canal, certo? A gente vai fazer agora uma leve alteração, os vídeos do canal vão ser agora mais cover, Tá? E vai rolar vídeo-aulas também, que eu sei que a galerinha gosta bastante aí. É uma das coisas que o pessoal mais gosta, é a vídeo-aula que a gente faz aí das músicas. Só que a gente tem algumas alterações simples. Os pedidos de músicas vão ser no Instagram. O Instagram é esse que tá passando aqui na tela pra você aí. A gente vai estar tá respondendo esses vídeos no canal do Telegram. Tá? Eu criei um canal lá no Telegram e assim a gente vai compartilhando material diário. Não é só vídeo-aula, vai rolar um bocado de coisa lá. Então eu vou mostrar o. Eu quero ver se eu faço um vídeo mostrando o pedal board de novo que eu tô agora. que você tá vendo ali embaixo. Tá? Eu mudei alguns pedais, fiz algumas alterações. Tá bem bacana, ok? E a gente vai compartilhar bastante material. Então eu espero você nas nossas redes sociais. Para você entrar no, no canal do Telegram, me manda um direct lá no Instagram, ok? Se já tem o um Instagram, mandando a mensagem lá, eu te coloco lá no grupo. E pelo Instagram você consegue pedir as músicas, ok? Eu vou estar atendendo o mais rápido possível, todas as músicas que forem pedidas lá. Tem bastante já, bastante gente comenta aqui já no canal, já pede muito vídeo, tá? Então eu vou estar compartilhando tudo lá. Vai lá é melhor porque assim, a gente consegue, ah, digamos, é um pouco mais simples, né? Não precisa tanta edição, não precisa ser aquele padrão YouTube. Ok? Então para facilitar um pouquinho Compartilhar mais material com vocês Vou estar compartilhando pelo canal do Telegram Queria agradecer aí, novamente o carinho de vocês E dizer que a gente está de volta aí E volta a ter vídeos aí semanais Ok? E no Telegram diários Beleza? Então um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo